Que festa! Hoje eu tô aqui super empolgada porque eu acabei de voltar de uma sessão de autógrafos com a Natália Arcuri, do canal Me Poupe, essa diva das finanças. Olha só, gente, agora tem um o livro autografado da Natália Arcuri. Olha, vamos aqui, ó, vamos mostrar bem de pertinho. Maria Eduarda, a futura milionária. Beijos, Nath. Ela não é uma fofa, gente. Vamos combinar, né? Então, eu quero aproveitar esse tema e falar com vocês a respeito de dinheiro. Qual é o seu posicionamento em relação ao dinheiro e propor uma reflexão para vocês a respeito de como vocês lidam com o dinheiro, como nós lidamos com o dinheiro? Para contextualizar um pouco, o dinheiro no mundo nasceu a partir de permuta. Então as pessoas elas trocavam umas com as outras com objetos inicialmente. Depois de muito tempo foram surgindo as moedas de ouro. Depois, depois muito depois veio o dinheiro de papel que nós temos hoje. O dinheiro já passou por vários as reformas, no caso Cruzeiro, mas antigos conhecem Bem cruzado, enfim Muitas pessoas hoje, elas vivem A vida em torno do dinheiro Elas vivem com o objetivo De conquistar muito dinheiro De serem ricas, de serem bem Provisionadas, de serem bem sucedidas De terem uma vida confortável De terem bens materiais De que elas necessitam O ideal da maioria das pessoas é que elas desejem algo E elas possam adquirir aquele algo E não há nada de errado nisso, né porque se nós sonhamos em adquirir alguma coisa, obviamente nós gostaríamos de ter aquela coisa Mas o problema passa a ser quando as pessoas tornam tão significativo a questão de ganhar dinheiro Que elas esquecem todo o resto Deixam de lado a família, os amigos, o lazer, a própria qualidade de vida, a espiritualidade, a saúde Enfim, elas ficam tão obcecadas com essa questão de gerar renda, de gerar riqueza elas esquecem, às vezes, o que é mais essencial, o que vai realmente nos transformar para sermos pessoas melhores, para adquirirmos uma vida melhor. O dinheiro, na minha opinião, ele vem como consequência, ele não vem como base. Quando nós tomamos a preocupação financeira Como princípio As coisas essenciais acabam ficando de lado E todas essas coisas, elas vão surgir Em algum momento, como apelo Se é que vocês me entendem As coisas que acontecem conosco Elas são reflexo do que nós fazemos Isso não deve ser novidade para vocês Então, às vezes a gente acaba tendo Alguma doença, às vezes a gente acaba tendo Alguma tragédia, algum acidente Que servem de aviso É uma chacoalhada em você para que você acorde, para que você veja o que, que você está fazendo a sua vida? Você está dando prioridade para coisas que não necessariamente deveriam ter a sua atenção. Digamos que essas coisas que vêm do além, né? Essa chamada do além que nós recebemos, ela seja algo bom. Se você conseguir enxergar qual é o lado bom. Se você entender qual é o significado que aquele acontecimento quis te dizer. se não, não adianta, né? Se você levar uma vida que seja toda baseada em conquistar riquezas, pode ser que no final das contas você acabe muito frustrado. Porque todos esses bens materiais que você levou uma vida inteira para adquirir, que obviamente não é fácil, né? Para você adquirir coisas que as pessoas normais não têm, você precisa de um esforço anormal digamos um esforço além da conta então para você produzir e receber coisas que são diferentes que são a mais esse plus a mais que as outras pessoas não têm você necessita de um esforço maior obviamente e você digamos que você tenha levado a vida inteira com esse objetivo de conquistar mais dinheiro mais riquezas e você chega no final e veja que você está ali uma situação hipotética no leito de morte e o que que te resta a sua saúde você compra família, amigos, afeto, você compra uma outra vida, um outro corpo, você compra. Preciso falar mais. Isso vai te causar uma grande frustração e você não vai ter tempo mais de retornar e fazer diferente, porque se você estiver no leito de morte, infelizmente só na próxima vida você vai poder fazer diferente, tá? Você só vai ter outra chance numa outra vida. Então, não tem muito o que fazer, né? Steve Jobs, que foi um grande empresário da Apple. Todo mundo conhece Steve Jobs. Um gênio, né? realmente um gênio. Mas o que, que acontece? Ele foi um gênio e ele trouxe benefícios para a humanidade? Sim, com certeza. Só que esses benefícios foram materiais. Ele não trouxe nada de conteúdo, digamos assim. Né? De influências espirituais, de influências intelectuais. De influências que levem a pessoa a um grau mais elevado de consciência. As transformações que ele trouxe para nós foram materiais. Né? Ele fundou o iPhone e surgiram vários concorrentes. E uma tecnologia que nós nem pensávamos em utilizar, que é o smartphone, que hoje para nós assim, é tão essencial, e alguns anos atrás a gente tinha só aquele telefone que só ligava e só mandava mensagem. Hoje é até bizarro a gente encontrar uma pessoa que tem esse tipo de telefone. Geralmente pessoas mais idosas que não se adaptaram à tecnologia, porque a grande maioria acha essencial. Eu tô gravando agora de um smartphone, por exemplo. É essencial, porque a gente consegue fazer tudo com ele. Isso foi ótimo, realmente foi ótimo. Só que a tecnologia, ela tem um viés de ser muito vulnerável, digamos assim. Ela é substituída muito facilmente. Então a tecnologia que ele inventou, daqui a vai dar alguns anos não precisa muitos e talvez nós nem saibamos do que era o um smartphone ou a gente vai acabar falando lembra daquela época que a gente usava smartphone que chega a ser uma coisa engraçada a gente pensar como a tecnologia vem se substituindo e hoje coisas que são tão essenciais antigamente eram inimagináveis assim como as coisas que virão também hoje são inimagináveis e futuramente elas vão ser muito essenciais essas tecnologias e todas as as mudanças, as grandes mudanças, elas vêm assim, né? Nós testemunhamos isso totalmente Uber, que foi uma tecnologia que ela foi pensada para quebrar padrões, ela tá se espalhando, as pessoas estão aceitando, tá tendo uma boa uma boa aderência e a Netflix, que também foi um serviço maravilhoso, barato, bom, de qualidade, que as pessoas estão aderindo também. Muitos serviços estão sendo pensados para combater essas grandes empresas, essas empresas que estão aí há muito tempo no mercado, que elas dominam o mercado, elas não se transformam, elas não se atualizam, e por consequência elas acabam ficando obsoletas, e por isso acabam vindo essas empresas inovadoras e quebrando tudo que já tinha que ter passado mesmo, e essas empresas acabam ficando para trás, e essas novas acabam entrando com força total. É isso que nós estamos testemunhando. Então essas tecnologias, elas transformam as coisas muito rápido. Então isso que eu quero dizer. A tecnologia é uma coisa que ela se substitui muito rápido, com certeza ela é positiva, ela traz benefícios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 tudo que ele percorreu, todo o caminho que ele percorreu durante a vida foi insignificante. Porque no momento em que ele mais precisava, o que ele tinha de fartura não serviu. Porque o dinheiro simplesmente não compra saúde, ele não compra vida, ele não compra vigor, ele não compra energia, ele não compra... Enfim, o dinheiro ele não consegue comprar as coisas que são mais essenciais para a gente permanecer vivo, permanecer aqui. E o que, que eu quero trazer de reflexão a respeito disso? O dinheiro, ele te traz muitos benefícios e pode também fazer com que você ajude muitas outras pessoas. Então, ele é benéfico, com certeza ele é benéfico. Mas se você pensar somente no dinheiro, é possível que você chegue no final da vida e veja o quanto você não viveu. Então o que eu quero é dar um alerta Um pequeno alerta para vocês não chegarem Ao final e se deem conta disso Porque eu acho que é uma das piores coisas Você chegar ao final da vida e se arrepender Daquilo que você viveu, tá? Então eu acredito que é muito melhor a gente prevenir As coisas do que remediar Chega determinado tempo que remediar não adianta Não é o suficiente, você precisa agir Enquanto você tem tempo para agir Enquanto você tem disponibilidade Enquanto você tem saúde, enquanto você tem tempo Então esse é o momento de agir O momento de agir não pode ser o último Momento, momento que você se dá conta. Então o meu propósito é Fazer vocês se darem conta de muitas Coisas, ou quantas eu puder As coisas que ao menos eu já me Dei conta ao longo da minha vida para que vocês não cometam erros E se arrependam depois, então de certa Forma a minha ideia é facilitar O caminho para vocês não tropeçarem Tanto e poderem ter uma vida Mais leve, mais tranquila Com mais consciência e mais Consistência, onde vocês saibam onde vocês Vão chegar, onde vocês saibam o caminho Que vocês estão percorrendo e tenho certeza de que esse é o caminho certo Tá bem? Então esse foi o recado de hoje Esse vídeo aqui vai ter uma segunda parte Também sobre dinheiro Mas eu vou gravar uma outra perspectiva A respeito do dinheiro Então espero vocês lá, tá bom? Um grande beijo E até a próxima